Fácil conviver com a dor, esquecer um grande amor e vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Com uh, uh.